Oi vocês estamos de volta mais um papo legal de casais e hoje a ideia é convidar as pessoas que vão participar da live. Olá Julia está entrando aqui conosco, os demais estão entrando, Carol está conosco também, que maravilha! A nossa live de hoje, a ideia é, vamos ver se vai dar certo, a convidar alguns casais que estejam participando dessa live. Vocês vão, dar, vão sinalizar para mim e aí eu convido você para participar dessa live. Ah, só para explicar para vocês como é que surgiu a ideia do Papo Legal para Casais. Essas cartinhas aqui. Foi a ideia, Lívia, minha esposa, que ela partiu dessa ideia, Rogério, a gente precisa fazer uma live, um, um papo legal para casais. E aí ela começou a criar as perguntas e a gente fez. Né? Ela está aqui, a Lívia, oi. E ah, uma das primeiras vezes que a gente usou, que o papo legal foi usado, foi uma experiência bem legal. Sim, o resultado foi legal. Ah, eu recebi uma ligação de um casal que estavam decididos a se separar Um dos cônjuges estava decidido a se separar. E quando nós chegamos lá na casa deles, conversando com eles, ah, um deles estava né, decidido a se separar e falava que não havia mais amor e... Tinha filhos já grandes e os filhos estavam chorando, um dos com chorava também o outro estava assim, bem diferente e decidido a separar. E aí a gente usou então essas cartas para resgatar os sentimentos, resgatar as, a, as memórias, já que essa, o objetivo dessas cartas é isso. E aí o que aconteceu eles, no final, no percorrer, a gente começou a ver... o coração de um dos cônjuges já se quebrantando... já relembrando dos primeiros encontros... porque tem uma das perguntas do, dessas cartas que fala assim... Ah, Como é que fala? O primeiro encontro de vocês. E aí eles começaram, começaram a reviver aquele momento... o, o, o que eles se arriscaram para estarem juntos... e aí o amor foi sendo restaurado dos casais por meio dessas cartinhas aqui do Papo Legal. E eu acredito no poder que elas têm, essas perguntas têm, no sentido de resgatar o sentimento, resgatar a o amor que às vezes com os anos vai se perdendo, às vezes com as palavras duras que a gente está falando no um relacionamento, né? quem é casado sabe disso. E às vezes a gente vai falando palavras duras e vai vai ferindo um ao outro. E às vezes a gente vai apagando aqueles sentimentos que foram vivenciados em algum tempo atrás, muito preciosos, muito valiosos. E a, o objetivo desse jogo do Papo Legal Quiz é fazer isso, é resgatar nas pessoas o sentimento, resgatar esse aquele sentimento que foi verdadeiro, que existe, mas está amortecido. E algumas outras perguntas também que tem nesse Papo Legal Quiz de casais, eles eles levam o casal a pensar no futuro, como vai, tipo, a... daqui a dois anos o que vocês querem fazer, um lugar para vocês viajar então, tanto resgata sentimentos que ficaram atrás, os sentimentos que foram construindo essa vida do casal juntos, como também leva o casal para uma viagem no futuro, para permanecerem unidos e juntos, né, então... A proposta do Papo Legal Quiz de casal é isso, é resgatar esse sentimento. E eu quero fazer um convite, então, para os casais que estão entrando, se você estiver com o seu cônjuge aí, eu gostaria que você sinalizasse para mim que você quer participar, e eu convido você agora para participar, tá, dessas perguntas aqui do Papo Legal, você respondendo algumas perguntas. E aí a ideia nossa dessa noite é convidar casais que vão entrando aqui. Então... Para mim será uma honra ter você participando do, dessa live agora. Lembrando que as perguntas, elas não são perguntas, quem já vem acompanhando os outros vídeos, que a gente fez na segunda, na terça, na quarta, hoje, quinta, e amanhã que a gente vai fazer o nosso último, são perguntas que não são comprometedoras, e não são perguntas que estimulam assim, a vingança ou a desconfiança, mas são perguntas, uhul! Valmi colocou Valmi, então eu vou convidar vocês just para participarem tá certo? pode ser agora só me sinaliza e essas perguntas, elas estimulam o casal a se unirem a resgatar momentos engraçados momentos interessantes e eu acredito e essa é a minha proposta então, é resgatar os sentimentos eu vou convidar você ah, tá bom, um minuto. Também, tá os outros casais que estão entrando e quiserem participar, proposta dessa live, vou repetir outra vez, é... a ah, Repetir outra vez é repetir, né, gente? Repetir é ter... eu me perdi agora. Não, tá. O objetivo dessa live é dar... ah, encontrar você que está nos assistindo, você participar da nossa live aqui, isso mesmo, ao vivo... O que você precisa fazer é só sinalizar. Eu quero. Valmi já foi um dos casais que sinalizou. Acredito que, que ele está só organizando algumas coisinhas. E aí a gente convida. Outro casal que queira participar, chama o teu cônjuge agora e a gente vai conversar usando essas cartinhas de papo legal. O que eu gostaria de vocês é que quando Valmi entrar, Valmi e Miriam entrassem, vocês dessem muito coraçõezinhos para eles. Ah, também outra coisa sobre casamento, sim. Está pronto. Vamos convidar. Vamos convidar Valmi. E. Agora vai ser uma honra participando aqui dessa live. Valmir é um grande amigo meu de trabalho. Isso, gente, coraçãozinhos aí para eles. Eles estão entrando. Ótimo. É. Ei! Valmir, que coisa linda, que coisa boa. Ah, quero é. dizer para vocês que estão assistindo, Valmir é um colega de mais de 15 anos de trabalho, a gente conhece, graças a Deus, é. tem um bom relacionamento meu irmão também, Miriam também, tá eu conheço, assim, é um grande prazer ter vocês aqui. Ah, Samuel tá aqui também, é. nosso filho. Olha Samuel aí também, sim, sim, sim. filhote sim, sim. deles. Tá, então vamos ir, tá, tá. Eu, vou, é... eu vou mostrar as cartinhas, tá? Tá. Gente, lembrando, os outros casais que queiram participar, só sinaliza aí que já já eu chamo vocês. Vamos responder. Valmir e Miriam vão responder duas perguntas e aí os próximos casais. Podem... Oh, deixa eu só mostrar aqui onde estão. A para perguntar a Valmir e a Miriam. Quem responde primeiro? Miriam o Valmir. Miriam? Primeiro. Então primeira lá dama. vai, Miriam. Miriam. Opa! Gente, o é que vocês acham? Miriam ou Valmir responde essa pergunta? Ela. E aí, Miriam, responde? Vamos lá, Miriam. Miriam, vocês são. Felizes e abençoados. Por quê? Porque temos Jesus né, na nossa vida. No primeiro lugar. Deus é composto. Eu não estou tô... Vocês estão conseguindo ouvir, mim e Miriam, não estou conseguindo ouvir direito. Ouvindo. É, deixa eu desligar o ventilador aqui. Tá. Tá. <risos> São os pequenos ajustes. Tá. Isso, gente. Tá um manda coraçãozinhos para eles aí. Eles estão se tá organizando. Eu. Estão ouvindo agora? Tá ouvindo? Eu não vocês. É? Ué, deixa eu colocar o fone de ouvido de novo. Peraí. Pode ser meu microfone também tá aqui, gente. Vocês sinalizam. Está ouvindo fácil. agora. Estamos ouvindo. Pronto. Miriam, você falou. Oi. Então, nós somos felizes e abençoados porque temos Jesus na nossa vida, né? Ele é o mais importante na nossa vida e Ele está sempre conosco. Né? Por isso que nós somos sustentados pelo amor dEle, né? do nosso Deus e somos felizes por isso. Ok, que maravilha. Hum. Ah, outra pergunta então para você, para a agora. Valmi, três é. coisas que vocês Lá gostam de fazer <risos> juntos. Três coisas? Que vocês é. gostam de fazer. Junto. <risos> comer. É o que? Comer? É. Viajar. É. Hum. E. Deixa eu ver outra coisa. Ir à igreja. Ir à igreja. Muito bom. Muito, muito, muito bom. A gente vamos ama ter viajar. uma pergunta bônus para Valmir, tá bom? A outra pergunta para Valmir e Miriam. E aí eu quero convidar o próximo casal aí que sinaliza: eu quero participar para participar hum. dessa live conosco, tá bom? Então vamos tá lá. Ah, Valmi, descreva um marido hum. ideal. Hum. Hum. O que você acha que é um marido ideal? Rapaz, se você fazer uma mulher ideal, dizer, eu fazer um marido ideal. Oi? Se fosse para dizer a ah, mulher bem. ideal, era mais fácil. Uhum. Mas para dizer é o marido ideal. O marido. Deixa como eu você ver. gostaria de ser ideal? Se eu fosse. Se eu fosse escolher um marido. Para ser. Escolher como, sei, né? Eu acho que o marido ideal é aquele que. É... Dialoga, né, acima de tudo, dialoga com a esposa. Que sempre procura ter um papo legal com a esposa, né? É, por aí, mas nem sempre legal, né? que dialoga. <risos> ah, às, vezes, às vezes são textos. Sim. <risos> que é como a todo casal também, né? o papo legal e os momentos também tensos também, de conversa, tensas muito tensos. Mas é necessário. <risos> oh, e aqui é muita tensão. É, <risos> Olha, é o contrário. Eles são, eles são uma figura. <risos> Valmir e Miriam. Essa figura aqui. Isso, gente, bote <risos> muitos coraçõezinhos pra eles. Valmir e Miriam, muito obrigado. Eu quero coração. coração. Isso, bote coraçõezinho pra eles. E Parabéns, e... Rogério, pela... Pelo empreendimento aí, essa ideia é muito boa. De nada. De nada E a proposta é essa, é resgatar nas famílias essa questão de um, de um bom diálogo, uma boa conversa e com assuntos que fogem é um verdade. pouco daquelas conversas sérias para um pouco uhum. mais descontraído. <risos> Isso. Né? Hum. Isso aí. Muito, muito obrigado pela participação de vocês e agora eu quero outros casais hum. que estejam aqui. Dá um abraço para a Lívia e aí, viu? Doce, eles estão assistindo. Um é. abraço tá para vocês. Um beijo pra vocês. Líder, Valeu. Essa Valeu. família é muito querida. Tchau. Oh, obrigado. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito, muito Tchau. obrigado. E aí, gente, quem vai querer agora participar, chama te o Jair dá um sinal assim, eu quero participar, que você entra agora nessa live pra gente conversar com... Ah, com os casais tá? ah, Lembrando Essa Amém, em Ribeirão E aí, Alexandra Vamos entrar Com o Marivão, participar dessa live Só dizer assim, eu quero E aí eu convido Vocês para participar Da live Lembrando que a gente teve várias lives essa semana Segunda-feira a gente teve com Um casal de Minas Gerais Outro de São Paulo Na terça Ontem foi de Limoeiro e amanhã vai ser um outro aqui de Recife, que vão participar conosco. Mas essa noite aqui, especial, a ideia é... Eu não entendi, Alexandre. Se amém, quer dizer sim, eu posso convidar vocês. Ah, a ideia é convidar você, o casal, para participar. Assim como a gente acabou de participar com o Valmir e Miriam, vai ser uma honra ter vocês aqui participando aqui dessa Live, tudo que você precisa fazer é dizer: eu quero participar e você já entra na live comigo. Tá bom? Ah, e aí? Marivon, tá com vergonha. Mas eu entendo, Marivon. Bem, se quiser, você vai fazer sinalizar. Os demais casais que entraram aí, quem está aí também, quiser participar, só sinalizar que a gente convida você para entrar e participar do, dessa live, que é diferente de todas as outras, porque a proposta dessa live... Vai, Alexandra, quero ver vocês. E aí, ó já tem torcida aí falando aí. Vai, Alexandra e Marivon para participar. Eu quero que eu convido vocês para participar dessa live agora. Enquanto isso, vocês participem, isso, Micaela, Cristina está entrando também, Micaela. Seguinte, a proposta dessa live hoje é, vocês que estão entrando, falarem, eu quero participar, eu convido vocês. Enquanto vocês estão aí, os casais estão decidindo aí, estão se arrumando para participar, de te mostrar como é o jogo. Quando vocês compram na... pelo link da bio do Instagram, vocês vão ver os arquivos que vocês vão receber. Oi, Micaela, Cristina, tudo bom? É, e aí, vocês imprimem. A ideia também é imprimir em casa mesmo. Vem com... Como você pode jogar isso? Você... Várias maneiras. Você pode jogar, você pode criar também a sua maneira de jogar. E aí, vem as cartinhas assim, ó. Vem o arquivo, você imprime de um lado, imprime do outro. De preferência, o papel... Eu coloquei aqui a sugestão do papel, cochê. 250 gramas para ficar uma boa qualidade. Ah, para quem está entrando agora, a proposta é a seguinte dessa live, tá gente? É vocês falarem assim, eu quero e participar e eu convido vocês para entrar nessa live comigo. Isso mesmo. Carol, fazer com Lívia, ela está vendo aí nos bastidores, tá? Mas ela não quer entrar. Na segunda-feira a gente fez uma campanha, Lívia na... e ela não foi suficiente e ela não quer participar. Tá? E aí vem as cartinhas dessa forma, assim, frente e verso, imprime. E ela tem com as marcaçõezinhas para vocês cortarem e fazerem as cartas. E cortando elas ficam assim, tá vendo? E... e aí são... Ah tá, são 40 perguntas que tem. Boa, no... Boa ideia, são 40 perguntas que vem. Sim, aí também tem a caixinha. Bem, ela tá ouvindo aí, se ela quiser participar com a voz dela será uma honra também para mim ter minha esposa participando. É... E aí vem a caixinha para ser montada. Tá? E o legal aqui, é sua, é... sua caixa é mais divertido fazer juntos. Então a ideia é o casal construir isso aí. Além desse papo legal para casais, tem também os outros papos legais, são as outras perguntas que estão lá disponíveis no tudo na bio lá do meu Instagram tá bom? Então, quem vai participar? Carol, você me deu uma ideia também, você de repente pode participar com Márcio e você aparece só a sua voz. Se um, se um dos cônjuges não quiser aparecer, pode fazer isso também, pode aparecer, diz assim, eu quero participar, fica a voz de um e a afasta do outro. Cada casal tem uma sua, suas peculiaridades, suas características e... Ah, de repente, você não sente a vontade E, Maribond, de repente você não queira aparecer Sua imagem, mas sua voz pode aparecer Aqui na live Tá bom? e Então, gente, assim, como eu estava falando no começo Essa experiência da dessas cartas A gente teve essa primeira uma das primeiras experiências Quando ainda não tinha sido lançado Ainda a gente estava fazendo o protótipo do Das perguntas E a gente se reuniu com esse casal Que estava... Des, um do, dos cônjuges estava decidido a separar, o outro não queria os outros filhos também não queriam, mas a pessoa estava assim com o coração bem indiferente mesmo e foi muito, muito interessante que no percurso a ah, massa tá no trabalho, que tem mas, mas, e aí quando no percurso da gente usando essas perguntas do um papo legal a fisionomia do, de um dos cônjuges que estava com o coração bem direcido, que foi amolecendo e no final ah, eles se abraçaram, beijaram, foi final feliz mesmo, parece coisinha de, de fio, mas é aquele final que você fica na, na, na, na esperança que aconteça, né? E aconteceu, graças a Deus, o casal ah, fez, e isso foi desenvolvido nesse percurso da conversa que a gente foi tendo, usando essas cartas. Então, por exemplo, se você está assistindo esse vídeo, que está agora no YouTube, que vou colocar no YouTube, quem está assistindo, no YouTube, ou no GTV, do Instagram, você de repente é conselheiro de casais, trabalha com casais, trabalha com, com famílias. Tá? Essas cartas também têm essa finalidade, sabe, de trazer esse trazer esse diálogo, fazer esse resgate, que é muito importante. E principalmente nesses dias que a gente está vivenciando né, de que tem um vírus de raiva, de revolta, de de intrigas. Ah, a gente espalhar essas boas. Ah, essas boas. Esses, esses bons sentimentos. Ah, o jogo Valminho, o valor dele é 38. É menos de 39. Tem um, um valorzinho. Ele está disponível no site ah, Hotmart. Então, mas o link que você acessa é pelo. Abril do meu Instagram. Então você acessa lá. Você faz pagamento pelo cartão. É tudo lá pelo, pelo, por esse site. Eu não tem acesso. E o próprio site. Manda direto para você, a coisa é automatizada lá com eles, tá bom? Ah, é tudo feito pelo site. e Enfim, né? Eu acho que assim, a, a, é tempo de nós, se você tem alguma coisa, compartilhar, a questão de fé, esperança e amor nesses dias para as pessoas, a gente está espalhando, espalhando esses sentimentos. E lembrando para você que a proposta dessa noite é para os casais que entrarem nessa live, a gente, você entrar e dizer assim, eu quero participar, e eu convido você de imediato você já participa aqui, como Valmi e Miriam acabaram de participar. Nas outras noites, a gente fez convidando ah, os outros casais. Ah, também, se você quiser fazer dúvida, como Valmi, tirar dúvida, como com Valmi tirou isso, é perguntar também que eu estou à disposição para você ah, fazer. Uma outra coisa que as pessoas às vezes, às vezes perguntam, quase que eu engoli a língua agora, sobre o jogo é se ele tem... assim Se eu vendo de outra forma. Né? Eu prefiro colocar na, na internet porque o casal já tem acesso de imediato, principalmente nesse período de quarentena. Melhor ainda, que algumas famílias estão sem sair de casa, elas já fazem isso em casa, só precisam ter uma impressora para imprimir. E aí, a, a ideia desse projeto foi isso aqui, ó, que é Pay, Print, Play. Que é compre, imprime e jogue já. Né? Sem sair de casa sua comodidade. Então, a ideia foi uh, fazer isso com esse jogo. Tá? É isso mesmo. Então, o que eu falando aqui? Fé, esperança e amor que nos move. E aqui, a ideia também é made at home care. É porque é divertido você mesmo fazer e fazer também em casa. Ah, não, Valmir. A ideia que eu coloquei aqui do papel coxê é porque é o seguinte. Eu tenho até um modelo aqui, imprimindo esse papel coxê, ele fica com essa espessura, assim, as cartinhas ficam mais firmes. Mas, por exemplo, eu imprimi também com outro papel aqui, ó. tenho com papel, o papel sulfito, o papel A4, que a gente tem em casa, quando a gente tem em casa, ele fica assim, fica legal também. Tá vendo? Como é que fica o material? Então fica. Bom, claro, o papel ele dá essa a qualidade melhor, fica uma coisa mais... Uma qualidade melhor. Esse aqui foi impresso, imprimir para uma gráfica. Essas gráficas comuns que fazem, eu levei o arquivo lá e pedi para eles imprimirem. Né? Eles fizeram para mim. Essa aqui eu fiz em casa mesmo. Aqui, ó. Hum, não, é, tá, é já, tinta jato, não é isso? É desse tipo. Tá vendo? Então, fica uma qualidade boa. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Fica bom também. E dá para jogar. Tá. É... tá Com esse papel Na gráfica A gráfica que eu fiz Eles me cobraram Acho que 26 reais na gráfica Achei o preço justo Preço, preço bom Porque eles imprimiram quantas folhas Acho que foram nove impressões Então foi uma impressão Assim, boa Né? Ah a gráfica também, que mora em Recife posso sugerir, é a gráfica que eu sempre imprimo material lá, eles a ah, um preço muito bom. Valmir, o povo gostou de vocês aí, a está sugerindo voltar com vocês aí, por que não? Ah, e aí, é, o preço lá foi então, um preço bom, foi... Eu sempre faço uma, trabalho com eles, sim, eu fiz sem eles cortarem, porque se eles cortarem, o preço fica maior, Cortar as cartas. Eu mesmo preferi cortar em casa. Tá? Pode ser, ok. Então vamos convidar a para participar então. É... E a gente continua essa conversa. Ah... E voltamos. Está assistindo <risos> o curso <risos> Fizeram sucesso tá... aí, é. Ela está assistindo o curso Estou indo lá, olha. Ela assistindo. Ah... É <risos> o culto da nossa igreja. Muito <risos> bem. Que... Ele está no um culto aí, vamos fazer propaganda. Ele tá mundo um culto. Tá... Tá Ela tá dividida Tá no YouTube é. da nossa igreja. No, no... Tu... no YouTube, no Face e no Instagram. Diz aí, Instagram, diz aí, diz aí fazer propaganda. Concórdia. Quem quiser assistir os dois aí, qual é a igreja? Igreja diz aí, Batista, aí. Batista da Concórdia. Aí, Pronto. Aí. Então, olha, gente. Quem quiser assistir aí. E tem domingo que também, gente. E no domingo, no domingo então, é de agora... nove da manhã. Olha aí. <risos> Vá, faça faça pergunta. Ah, pergunta. Vamos lá. Quem vai responder? Miriam ou... ou... Vamos ir, Miriam. Então, é ela quer responder duas. Eu respondi hum, duas. É ela agora. Sim, é... <risos> Miriam, fale um momento engraçado. E? <risos> ah, todo dia tem momento engraçado aqui. ó. <risos> Todos os dias. Todo dia eu tenho crise de riso. Ontem mesmo eu tive uma crise de riso. Não, mas que vai esconder, é Miriam. Miriam que vai esconder. Tá. Responda aí, Miriam. Tá. Ai, meu Deus. Um momento amor. engraçado. É agora, lembrar, Eu sei que todo dia tem momento engraçado. Aqui, do começo. Um fala do começo do namoro que fica mais fácil. O começo? Vou, é. Vou contar uma do, do começo do namoro, né? É. Qual Sim. foi? Diga aí. É. é. Então deixa eu lembrar agora. Uma delas Eu tenho eles. uma, Miriam. Eu lembro, eu lembro de uma que ele fala. E uma história de uma escada. Ele ia subir na escada. Foi ah. oh, essa mesmo. Ah. Ah. Tá... Não... Na gente, loja. Isso, pode... Não, preste atenção. Na que é horrível. Gente, é horrível o que ele fez com ela. Vejam só, escutem só. Conta aí, Miriam. Foi da loja, né? É. Pronto, a gente estava na loja, Lojas Tebas. Quem conheceu, Lojas Tebas? Então, é, aí, como eu não conhecia a figura direita ainda, né? E Começando a sub... namorar. É, a gente ia subindo na escada da loja. Aí, Ai, de repente, eu ia na frente e quando eu olhei para ele, ele estava fazendo as caretas eu me assustei, meu Deus, aí eu fiquei assim, ele que ele é doido, eu pensei Era que ele é doido, me encerrou foi só o princípio das dores, aí daqui a pouco ele botou para rir, ele viu a minha cara, a minha cara de assustada, aí botou para rir vocês querem que eu faça a cara que eu fiz para ela com quem eu estou namorando eu vou tirar o óculos para fazer a cara que eu fiz para ela meu Deus olha André de repente não, mostra para a câmera aqui, mostra para a câmera mostra para a câmera, para a câmera, a gente não viu direito não, para a câmera ó, oh, tem juízo não na câmera não, não gente, imagina não tem juízo nenhum. você, você... mesmo sim, com certeza, Tu mal conhece o outro e no momento pois de, de é. namoro, no momento de namoro, tá todo mundo assim, mostrando o seu melhor, né, Miriam? Todo mundo mostra o seu melhor <risos> no namoro. Vai mostrar uma coisa é. dessa? Olha, eu não eu sabia. Me assustei, né? Eu não sabia que ia me divertir tanto é. com ela, viu? Pois é, até hoje o, ele ri da minha cara. O que eu mais gosto, <risos> o que eu mais gosto é a, são as reações dela. Ah, peraí. <risos> Ai, que me faz mais. <risos> Quer que eu conte uma recente de ontem? Vai, conte. Conto. A de ontem foi o seguinte. Tem um chuveiro. Está autorizado, Miriam. Ele está autorizado. Qual foi a de ontem? Diga logo para o meu vivo. Eu nem, não estou lembrando. É. Ela <risos> nem lembra, mas eu vou, eu vou contar. Calma, veja aí. O que é que vai é falar? Eu estava no. Tem um chuveirão no quintal que eu gosto muito de tomar banho no chuveirão. Porque é o ar livre, toma o sol e é muito bom. E aí, só que eu moro em casa, a gente mora em casa, né? E aí tem os vizinhos de trás, os vizinhos do lado. Hum. O muro é alto, mas, os... mas é o ar livre, né? Então o som passa. E aí eu empolgado comecei Você tá a. Cantar vestido, a né? sim. É o vestido, né? Explique, porque senão sim. eu vou pensar... sim. Papo, Mas né? é, é o. Não tá vestido. Som. Então Sim. eu comecei a cantar uma música, uma música secular. Sim. Sim. Uma música, segundo ela, música do mundo. É, Sim. De... Santo Irmão. E aí a música de. É o Santo Irmão. Eu já já conhece o Santo Irmão, né? Genival Lacerda. Lembra do Genie Valacerda? Lembra do Genie Valacerda? Aquele homem do buchão. Uh -huh. uh -huh. é, Pedro tá de é na boutique okay. dela. E eu, e eu, bem é, empolgado, é, comecei a cantar. Aí ela pegou e fez, é, santo irmão, daqui a pouco para de cantar, a Genival Lacerda para cantar ainda. É, e o testemunho, né? Aí Olha o, os vizinhos O, o testemunho, você falou falar, oh, o testemunho, irmão, aí eu não, caiu a ficha, né? Eu botei para rir. É. eu e não passei. queria parar mais de rir. Eu é. passei uns 10 minutos Isso, ou mais, é, rindo. É, é, é, é. gente, Mas vamos ter uma característica. É o seguinte, quando ele começa a rir ele Sim. não para e se você ficar sério na frente dele é pior ainda. Se, ele, é que ele se, ele... Pegar, se você pegar ar com uhum. ele é pior, pior, pior ainda que ele rir. E ele simplesmente não se é, controla. É. O santo irmão. É. Assim. Né, santo irmão? é. é santo... Ele me chama de santo irmão, Miriam. No trabalho. É, ele Santirão, não me disse, ele já me disse. O santo irmão. O santo irmão. Que era o pai dela que usava essa expressão. Eu estou com saudade de você, viu? Obrigada. Eu também. Também. Agora, Valmir, próxima pergunta. Vai. Gente, eu, eu, eu chorei de rir aqui, tá? Tá, é pra... Mas acho que o a própria senhora aqui de rir. É, peraí. Quando a gente fala serra, lembra ir. do irmão Valmir, o diácono. É. Jesus amado. Como você descreveria paz? Valmir, paz. Sim, para você, o que você descreveria paz? O que é paz? A pra paz é um sentimento de conforto emocional hum. e espiritual. É para vocês minha dois, tá? de paz. É para vocês dois. Como a, a, sempre em é relação ao casal é paz. Como você descreveria paz em relação a vocês dois? Então é. A, de, a definição de paz que eu tenho, relação... seja no relacionamento a dois, ou seja no, na relação você e Deus, você e o próximo, essa esse sentimento de conforto emocional, espiritual, a tranquilidade de espírito. É. E em relação ao casal, é a gente, principalmente, ter um coração perdoador. Isso nos traz isso nos traz alívio, ainda ontem a gente teve uma pequena desavença, e aí eu, é, abriguei é? Me, eu abriguei ela ela me pedir perdão. E pode, não diga, não diga, é. não diga. É. meu Deus. Pode obrigar o outra Eu abriguei, vai me pedir Com perdão aí. sim Porque ela tem dificuldade de reconhecer não, é. tá tá Jesus. Vamos passar para outra pergunta Miriam, vamos é. passar para outra pergunta Pula, porque... pula, pula. É, Vamos passar vamos passar para outra pergunta A gente está falando sobre pula. paz O que você significa paz Vamos continuar Porque eu quero, é, eu quero é paz eu quero... É fácil. E vamos continuar. Para quem tá entrando agora, a gente tá fazendo o jogo bom. do Papo Legal Quiz, tá? A proposta desse Papo Legal Quiz foi lançado essa semana é para os casais, é nessa quarentena, ter o que conversar e conversar ah, ah, coisas construtivas. Então, vamos lá. Miriam, uma qualidade que você aprecia no seu cônjuge. Oi, seu hum. querido Valmir, esse é, esse é. É. vai sair e beijo, vai sair beijo aí e vai sair muito coração, olha, olha, e ele é uma pessoa muito beijinho. responsável, assim com e... os cuidados, né, do, do, do lar, da família, eu admiro muito isso aí, oh. beijinho Valmir, beijinho, beijinho, a gente quer ver beijinho e muito coração, ele aí, beijinho Miriam, vai no rosto. É... Mas não hoje. É né? <risos> mas pode dar Muito agora. bem. Vamos <risos> Melhor foto que já tiraram? A melhor foto. Oh, ah, bom. tem uma foto que eu gosto muito, que inclusive é a foto do meu computador. Que é. quando eu uso até em sala de aula, ele aparece. Estamos. Sim. É, bem elegantes, quer dizer, ela está hum. mais elegante do que eu porque hum. eu estou com a roupa mais esportiva. A gente está na, na frente do Mineirão lá em hum. Belo Horizonte, na frente do estádio. Sim. Eu gosto daquela foto. Hum. Aí a outra foto que a gente, que eu gosto muito, é uma que tem no nosso quarto. Sim. Foi do Não, namorados tem, nosso namorado na nossa igreja. A melhor foto que já tiraram. Vai ficar com a qual? E aí? ah Tem muitas. Mas é uma só. Tá bom, eu vou, ficar com a... <risos> vou ficar com essa do Mineirão. Eu gosto dela. Uhum. Para a Miriam, nossa próxima pergunta, que está aqui. Um sonho para vocês dois, Miriam? Um sonho? Eu vou aprender Entendi. a ler espelhado, viu, Roseli? É, Pois é, rapaz. Ele fica espelhado. Fazer um, é, uma viagem. Que nunca mais a gente viajou Sim. junto, né? Um som. Mas é parada não, é. gente. Mas acho que todo mundo está pensando nessa tal <risos> viagem depois quarentena. É, eu gostaria muito de ir aos Estados Unidos, que eu nunca é. fui. É o Nosso Ei, sonho. New York, New York. Oh. E é um assim, sonho. New York eu acho que tem uma, um aspecto. Eu não conheço também, não, mas eu acho que tem um aspecto. Não sei se são por conta dos filmes, mas um aspecto romântico, né? Eu acho. Hum. É. Sem contar com o glamour, cidade, o glamour da cidade, o é. glamour. É. Tem muito glamour Nossa. a cidade, eu acho. Imagina vocês dois lá. Hum. É Oh. Oh. Uhum. Coraçõezinhos aí Para que o sonho deles seja realizado Muito em breve Faz aqui, Muito <risos> que, Olha aí, coraçãozinhos aí Tem mais pergunta? perguntas Mandando para vocês uhum. Tem sim, cadê? tem cadê? mais cadê? perguntas Miriam está cobrando o pessoal Isso, e... gente Manda <risos> corações para eles Isso aí <risos> Lindo! Hum. Vou fazer o teste com você, fazer leitura. Espelhado. Espera primeiro, pra... o o o primeiro, primeiro encontro. encontro. Eita. O primeiro encontro. Vou passar pra ela, isso é que ela Porra, tem memória que melhor aí. do que a minha. Mas o primeiro encontro é como? Um encontro romântico ou um encontro assim? Não sei. Encontro primeiro encontro lá. E você? Se você considera assim. Não sei, a primeira enquanto você diz assim, é esse de foi namoro o nosso primeiro mesmo. Conto. De namoro. Uhum. É porque a gente se conheceu na igreja. É, aí Sim. se via... a gente se conheceu na igreja, então frequentava a mesma igreja, se via todo final de semana. Ah, mas qual foi Pronto. o momento? Eu com Lívia, a gente se frequentava o mesmo emprego, mas assim, teve um primeiro encontro mas, se assim, que meio que a coisa a foi marcou. se oficializar, foi confirmar, foi dizer sim, sim foi dizer gente... não, foi aquele homem que a gente falou assim, rapaz, a ficha está caindo agora. Hum, vou passar para ela. Eu vou contar um, um encontro. É, é que, é, eu acho que, que foi como oficial, né? E que me que marcou muito. Foi um, é, quando a gente se marcou, a gente trabalhava, né? E aí, é, na hora Sim. do almoço, a gente marcou um encontro no restaurante Leite, não foi? Restaurante Leite, no ali Leite. na Praça Joaquim na Um de... queijo né? um é, de, de terno. terno. <risos> É. Esse restaurante Pra quem não é daqui de Recife É um restaurante bem tradicional Chiqueiro é muito bom. E bem muito bom. barato Só que não Mas, é. Mas eu era solteiro, né? Uhum. Pois é, não Investimento, né? Eu dava, né? De... <risos> ainda dava pra... Vai, conta, então. Miriam Aí, é, pronto, foi um conto que me marcou, né? Porque eu, eu cheguei lá no restaurante. Quem chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. Ah, foi ele a chegou surpresa. primeiro. Foi, hum. então, ele chegou. Aí, quando eu cheguei, né? Eu, aí o, o garçom né, me levou até a mesa onde ele estava. Aí cheguei lá e estava com um buquê, não buquê. Um buquê de rosas hum. para me entregar. Aí meu Uau. coração já, já palpitou. <risos> Fiquei muito feliz, porque eu, eu sempre gostei né, de receber ele, é, rosas, né ele sempre me dava. Né? Hoje tá, nunca mais eu, eu vi uma rosa na minha frente. <risos> fica, fica aí, Tava. Tá amanhã é o dia dos namorados. Nunca mais eu vi uma rosa na minha frente. Eu vou Olha aí, uma fuga, minha... que é o que tem no jardim aqui. <risos> Mas ele, de vez em quando, me dava um buquê de flores, né, de rosas, ali, de rosas. Hum. Então, esse dia foi muito especial. Né? Ele me deu as rosas, a gente almoçou juntos. Foi bem legal. Né? Foi muito bom. Muito bom mesmo. Conversamos. E depois, né? Cada um foi para o seu trabalho, hora do almoço. Uhum. Mas aquele momento foi especial. Foi muito bom. Uau, que lindo. Muito bom. Muito, muito, muito lindo. Então, eu quero. Agora, vamos. A gente vai terminar a nossa live agora. Finalizando. Gostei demais, ah, meu, demais. O, de com o vocês. punho está doendo de tanto segurar. <risos> passei para ela agora. É. A munheca está doendo. <risos> Eu queria ouvir de vocês as últimas palavras. Quantos anos de casado vocês têm? 25. 25. Os então vocês... de, de prata. Que lindo. Certamente vocês têm muitas histórias 20. e vocês têm muitas experiências também. Ah, é. Que palavras vocês gostariam de dar para as pessoas que vão ver esse vídeo, que estão assistindo agora e para as outras que vão ver, porque esse vídeo depois vai para o meu canal do YouTube, Rogério Paiva 5. E que mensagem vocês gostariam que ficasse registrada para as pessoas que vão ver esse vídeo? Bem, eu, eu queria dizer que uma relação a dois, ela, para ser duradoura, é preciso haver muita compreensão, muito diálogo, muita cumplicidade. E... É isso que sustenta, né? Acima de tudo o amor, uhum. o amor, mas essa essa relação de cumplicidade eu acho muito importante. Sim. Ser cúmplice, é, ser parceiro, sim. Fazer parte dos projetos um do outro. Uhum. E outra coisa é, mais importante ainda é a gente colocar Deus nessa relação porque quando a gente tem uma terceira pessoa como o nosso Deus na relação então tudo fica mais fácil é mais fácil da gente contornar os problemas é mais fácil da gente reconhecer a nossa, é, os nossos defeitos e aceitar outra pessoa também uhum. assim como o Senhor nos aceita então é, é como falou né colocar Jesus no centro né como sempre a gente fez quando solteiro né a gente sempre quando ia namorar a gente orava fazia um culto é, a gente fazia um culto mesmo a gente, ó, o, namorado orava, era, o nosso namorar era um culto é, lia a Bíblia legal né orava pedia a direção de Deus e eu sei que foi Deus que nos uniu né Amém. porque sabemos que somos é, diferentes um, um dos outros né cada sim. pessoa né cada cabeça é um mundo como se diz né e que é. dentro de um relacionamento né de marido e mulher né temos problemas sim temos dificuldades sim muitas né mas se a gente colocou Deus né em primeiro lugar na nossa vida o nosso relacionamento vai estar selado né? Pela unção do, do Deus Amém. trino, né? Amém. E mesmo que venha as adversidades, os problemas, é né? Mas nós devemos perseverar, né? Per em oração, né? Perder a Amém. Deus, né? Que ele possa sustentar a nossa Amém. vida, o nosso relacionamento, E Amém. é assim que estamos hoje... A Juntos né? até hoje, e cremos que para sempre, até a volta de Jesus. Amém. É. Amém. Foi um prazer Jesus. participar com vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Mande quatro aí para eles. Muito... Isso. Aqui, Cláudia Francinha. Amém. Deus uniu vocês. Amor, cumplicidade, parceiro, projetos. Uhum. E Deus em primeiro lugar. Amém. Ah, uhum. Casal abençoado. Amém. Amém. Amém. É isso aí. Valmir. E, Miriam, foi uma honra ter vocês aqui participando aqui do meu canal. Ah, também desse é nós, né? um papo legal que fiz também para casal. Desejo para vocês também toda sorte e bênção. Que Deus, uhum. que Deus te abençoe no casal de vocês. E certamente, uhum. vocês são motivos de inspiração para muitos outros casais. Amém. Amém. Na próxima vocês. live, próxima participação, Amém. a gente quer contar uma experiência. É. Na próxima é. oportunidade. Quer contar agora não? A gente bota como bônus esse vídeo aqui agora. Pode ser. Aí tem, em cinco minutos é possível? É. Pronto, então cinco minutos. Vamos lá. Gente, não saiam porque agora, agora que vai ficar melhor. Esse é o bônus. A nossa experiência de namoro foi muito interessante, porque, como eu falei para vocês, quando a gente coloca Deus como nosso parceiro na relação, então... Tudo fica mais fácil de resolver. O nosso namoro começou com a leitura de um livro que ela leu. O título do livro era "Ensina-me sobre o amor". Esse livro ele foi compilado através de, uh, compilado das cartas de um pai para uma filha adolescente. Sim. Um autor americano, não lembro o nome do autor. Vou até pesquisar para ver se encontro esse livro novamente para recomendar a leitura. Então, é, ela leu o livro e aí me emprestou esse livro. Nós éramos simplesmente amigos na igreja, frequentávamos a mesma igreja. E quando eu li o livro, o livro me, me mostrou, assim, o autor me mostrou os valores que a gente deve ver na outra pessoa que, com quem a gente é, deseja casar. Sim. Então, eu, eu via nela todas as características que o autor colocava, todos os valores, por exemplo, é, como ela trata os pais dela, como ela se porta diante das amigas dela. Então, tudo isso eu observava. E foi isso que me encantou nela, esse jeito meigo, um jeito muito sereno, uma serva de Deus, uma moça sempre espiritual, com a espiritualidade muito avançada. Então, essa espiritualidade dela também me, me atraiu. Uhum. E me fez também me firmar mais na minha fé. Então, eu cheguei para ela, devolvi o livro e disse, olha, o autor me mostrou que... E você que você é a pessoa Aí, ela não esperava isso ela para não me decepcionar então ela disse tá para não me dizer o não né ela disse vamos orar gente eu nunca orei tanto na minha vida eu orei tanto eu jejuei eu orei muito com uma semana mais ou menos ou duas ela me deu a resposta Sim. Ela trabalhava numa loja de calçados e eu estudava na, no curso mais de inglês, fazia inglês lá na cidade, então era perto. Sim. Quando, a gente larga, quando eu largava do curso no sábado, eu ia lá pegava ela na loja. Então, no caminho, ela falou pra mim o seguinte, e aí, tá pronto pra falar com o papai? Papai era <risos> bravo, viu? <A> <risos> aí, o meu Segundo é. ela, ela disse que meus olhos brilharam, diz aí. Foi. Os olhos brilharam, os olhos dele. Oh. E, de tanta alegria. Agora, tanta emoção. Agora, eu só queria ele como amigo, né? Por isso que eu Sim. dei o um livro para ele ler. Para ver ele se arrumava alguém. E arrumava alguém sobrou. que não era eu. Olha para ser... quem sobrou. Mais <risos> Jó. <Pra> ser... <My risos> que... Sobrou para ela. Sim, e eu ela só queria não queria ser como amiga, escapar. mas. <risos> e... Então, assim, foi isso. Essa resposta rápida de Deus para nossa vida e assim, a gente tem um casal americano de missionários que esse casal é o nosso espelho e foi esse casal que nos ajudou também, até celebrou o nosso casamento e eu considero como meus pais na fé e então é sempre bom a gente também ter um modelo se você tem um, um, um modelo em quem se espelhar isso ajuda muito Tivemos esse modelo, eu, infelizmente não teve muito modelo na minha família. Ela teve modelo na família dela, graças a Deus. E nós tivemos o um modelo da igreja. Então é muito bom servir ao Senhor porque Ele coloca, Ele nos dá mais pais, mais irmãos, mães, amigos de verdade. Então eu sou muito abençoado, como diz Rogério. Você é muito abençoado. Você é feliz gente, e abençoado. E abençoado. Feliz e abençoado. Então, nós somos felizes, graças a Deus, porque o Senhor nos uniu, o Senhor Amém. tem sido o nosso parceiro. Amém. E aí, passei dos cinco minutos? Eu nem contei aqui, eu acho que sim. É, mas falei, foi bom. foi bom demais. Muito, muito obrigado, valeu. E é isso. aí. Valeu, Rogério. Obrigadão. Deus viu? abençoe gente, aí o seu ministério. Hum. Amém, obrigado. Corações isso para eles aí, gente. Eles querem corações, eles gostam de corações. Olha isso. Tudo aí. <risos> Cadê os corações. Valeu. Deus amém. abençoe a todos. Deus abençoe amém, todos amém. os casais, todas as famílias. Amém. amém. Amém. Amém. Valeu, obrigadão, viu? tchau, ah, tchau. Um abraço tchau. que honra ter Valmir aqui conosco porque vocês também participando essa noite aqui ficaram comigo até o finalzinho e Deus também abençoe você abençoe sua casa abençoe vocês também e um grande abraço a todos lembrando que amanhã vai ser nossa última live dessa série de papo legal quiz para casais e Espero vocês amanhã aqui, mesmo de 7 horas, tá bom? Um abraço a todos, beijos, fui!